tal do phishing, gente, o phishing é o clássico e o phishing é muito interessante eu gosto muito do ponto de vista de engenharia social de pensar no phishing, sabe? porque é um crime que na realidade é... Ele... você dá os dados, né? É, é, é, é literalmente o crime de te enganar e no fundo você cai no conto né? beleza, Nina eu tipo, eu, eu tava ah, cadê a Nina? Acho que eu voltou é, o crime de enganar as pessoas para que elas compartilhem a informação. Então, você, na realidade, é, é, o, o phishing ele reside em você violar uma relação de confiança ou você construir uma relação de confiança onde, onde ela não deveria existir. Então, por exemplo, é, técnica que vai confundir o destinatário é, e que dá uma sensação de urgência. Do tipo, a, você recebe um e-mail de alguém que parece um e-mail que deveria ser de alguém que você conhece, mas se ele tem algum detalhezinho diferente, fala, nossa, eu tô, se foi precisando de um, sei lá, aconteceu um acidente, estou aqui, preciso de um, de, de, tô sem dinheiro, faz um pix para mim. Sabe uma coisa assim? Ou isso por WhatsApp, ou por e-mail, ou para SMS, enfim, você recebe isso, e isso na realidade vem de uma pessoa que você, parece que é uma pessoa que você conhece, que existe, etc., só que não é exatamente. É... Links que vão para um site que parece com o um site original, mas ele não é. Então, tem uma manipulaçãozinha de URL. Então, isso também é muito comum, pra... porque no fundo é isso, né? Você viola essa relação de confiança. Você acha que você está conversando com alguém, é, recebendo uma mensagem de alguém, entrando no site de uma certa organização, e na realidade não é exatamente isso. Então, aqui eu vou mostrar para você um, um vocês um phishing que eu recebi, tá? É, a gente tem... É, a empresa que, que eu, a gente, não, não, não coloquei no começo, mas eu tenho uma empresa que faz consultoria análise de dados também, que é a ASC-AR. E o nosso domínio é XYZ, porque eu acho bonitinho um monte de, de letras de, de variáveis. E aí a gente usa um, um domínio que é, de fato, é um domínio, essa, esse meio está escrito em francês, ele de fato é um domínio francês mesmo, tudo bem. E é o Gandinete. Então, beleza, recebemos isso. Mas o que, que acontece? Esse é o e-mail que eu recebi, em princípio está tudo bem, só que falou que meu domínio tinha expirado. E eu falei, engraçado, não faz sentido, porque ele não está na época de expirar o domínio, né? Essa coisa de desconfiar, de chegar um negócio assim, porque às vezes, eu, se você não pensa, nossa, o domínio expirou, eu preciso pagar, eu preciso... né? E aí, clico nesse link que está aqui e aí vai. Aí olhando né, um pouco mais cuidado, a gente, por exemplo, agora aqui, é, é, olhando o cabeçalho com cuidado desse meio, a hora que a gente olha esse cabeçalho, tem um monte de coisa aqui, mas aí, dando um highlight para vocês, olha só, na hora de, de responder, né, tá vendo? Deliver to Diego, que é o meu sócio, e aí a gente responderia no arroba o3msrl.com, não é um... Apesar de o From tá vindo de um payment gandinet, aparentemente, né, tipo, o label dele tá assim, o e-mail original não é net Então, esse é o tipo, esse é o típico phishing, que eu manipulo um pouco o, o nome que aparece para você, mas o e-mail, de fato, de quem tá vindo, não é o e-mail que aparece para mim. Então, a gente precisa olhar com cuidado os cabeçalhos. E aí, como que você vai? Você vai olhar todos os cabeçalhos sempre? Em geral, você não faz isso, mas... É, precisa ter um pouco do desconfiômetro. Se você está tendo uma conversa com aquela pessoa há dois, três dias, vai e volta, vai e volta, beleza. Agora, chega um e-mail do nada, de uma coisa estranha, você tem que dar essa olhadinha. Então, eu deixei aqui, ó, todos os nossos... Essa apresentação depois vai ficar disponível, tá? É, todas as coisas que são uma coisa... Se tem algum tipo de dica de, de tutorialzinho e tal, vai ter essas mãozinhas em cima, que é uma coisa para vocês fazerem, se vocês quiserem, tá? É... Como... Eu sugiro que vocês façam agora. Eu sei que a maior parte das pessoas tem Gmail. Então eu sugiro, de repente, abrir aí uma aba no seu Gmail. Vai onde está o cabeçalho que você quer verificar. Do lado do responder, tem aqueles três pontinhos. Vai lá em mostrar o original, tá? E aqui eu deixei também uma, um passo a passo de quem não usa Gmail, que não é a maior parte das pessoas, mas que pode ser o seu caso, como você fazer usando a ferramenta do Google, tá bom? Então dê uma olhadinha, abre agora o seu e-mail, vai lá e vê se você consegue identificar, ou vai no, no e-mail que você deve ter aquele e-mail estranho, tipo, ah, tudo aquela dúvida, eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Essa é, é acho que é uma dica para vocês fazerem agora, se vocês quiserem. E aqui é uma coisa que eu queria fazer com vocês, né, e aí eu preciso que as pessoas interajam no chat, gente, eu preciso que vocês falem conosco, tá bom? Combinado? É... Vocês Clicando nesse, nesse link aqui, o link do quiz, vamos lá. Exatamente. Eu vou colocar aqui no chat para vocês facilitar a vida, tá? Isso, valeu, Nina. Todo mundo tá Clicou no, no, no quiz comigo? Vocês estão vendo minha tela, né? Que eu cliquei aqui no quiz para a gente fazer junto? Sim, sim, beleza. Então, eu vou colocar aqui o um nome, ó. Makeup, name and mail to... Crie um nome e um e-mail. Não precisa ser real, tá? Esse quiz é só para você ser mais realista. Então vou colocar aqui HS, minhas iniciais, e-mail, HS arroba blá blá com. Tudo bem? Então vamos lá, gente, coloquem seus, seus fake names e fake mails e comecem. Então vamos fazendo junto comigo aqui. Primeiro, vamos começar com esse doc e-mail aqui do Luke Johnson. Luke.json, né? É tipo, Johnson virou Jason. 8000.com has shared a link to the following document, department budget docx. Vocês acham que isso é um e-mail legítimo? Sim ou não? Phishing ou legítimo e por quê? Vamos lá, gente. Legítimo porque é um link do Google. Como que você viu que é o link do Google, Rafael? Deixa eu ver isso aqui. Eu aumentei um pouquinho a tela, não sei se ajudou aí quem falou que estava pequena. Beleza. talvez você consiga botar em tela cheia. É que estou no navegador, né? Eu não estou na apresentação. Eu acho que, que dá no, no, nos tracinhos ali do lado, a F11... Talvez melhore para o pessoal, né? Porque tem gente, talvez, esteja no celular... Ah, sim? Não aumentou muito, mas... É, aumentou muito, mas ficou mais em tela cheia. Se der para dar um zoom mais, talvez melhore, mas senão acho que já deu um, um adianto. Tá. Uh, o RE é... é fake. O R é do botão tem dois ifens, porque está em Docx? Não, não é porque está em x não, mas é... Mas, ó... Exatamente, ó, drive if -in -if -in o drive-google.com, o link do drive do Google não é drive-google.com, certo? É drive.google.com, então é um phishing. E aí o que eu acho legal desse quiz é que ele mostra, tá vendo? Show me, Mousing over this link, então passando o, o, o mouse aqui, e você vai ver que ó, é uma imitação, ó, do domínio drive-google.com, não é um domínio válido de drive. Entendeu? Mas é para vocês irem fazendo aí também, tá? Para acompanharem comigo. Esse próximo, fax, message, no reply, admin. No reply, arroba, efax.com. You received a one page fax. Então aí, dá uma olhadinha aqui. Vocês acham que é um e-mail legítimo? Um e-mail phishing ou fake? Nina, você quer falar? Não, vocês me ouvindo? Agora bem baixinho, pode falar. Ah, tá. Não, não, era só para testar meu áudio, porque eu caí e voltei correndo. Quem falou que é fake? Marcos, por que é fake? Ou Nina, se quiser me ajudar também. Você acha que é fake? Ah, não vai dar cola, boa. <risos> é, exato. Então, ó, falaram várias coisas aqui que são exatamente isso, ó, phishing. E aí vamos show me. Primeira coisa que alguém falou é e fax com ck, quando na realidade o serviço é e fax com x. Então, esse tipo de é, troca de letra, de i em de um i por um e, é muito comum também. Além disso, exatamente, também falaram isso. O link é esse mail ru 382.com, que não é o domínio de quem está mandando o serviço, tá? Então, e esse aqui, ó, tk, tk, gmail, hey, do you remember this photo? E aí eu tô aqui, ó, eu passo o mouse, percebam que é isso que vocês devem fazer quando vocês receberem, né? Você não clica no link, você põe o mouse sobre o link, é e tá vendo que lá embaixo aparece o link, né, Para onde... Vai se você clicar. Eu não cliquei. Eu só estou com o mouse por cima. Drive.google.com. Então, no fundo, o domínio, apesar de começar com drive.google.com, não é google.com. O domínio real disso é aquele finzinho. Sitex.net. Certo? Phishing. Correct. Phishing. Boa. Então, aqui, o URL, na realidade, aponta para outro lugar, que não é o Google Drive. Dropbox. Esse Dropbox, vocês acham que é legítimo ou é fake? Então, Dropbox, no replydropboxmailcom dropboxmail.com. Bem, esse, esse e-mail me parece ok. Vamos ver o resto. Legítimo? Vai direto para o Dropbox. Ó, passando aqui, ó, Dropbox... Então, novamente, eu não cliquei no botão, eu estou passando o mouse sobre o botão, dropbox.com buy. Bem, parece que sim, get dropbox.com também, estou passando sobre os links. Legítimo. Exato, gente, legítimo. Então, acho que vocês sacaram um pouco como funciona. Eu vou fazer as próximas mais rápido, tá bom? Next. Sharon Mosley. Sharon Mosley, arroba o e mandou um PDF... 2021 far.pdf. O que, que vocês acham desse aqui? Phishing ou legitimate? Legítimo, legítimo. Bem, vou com mais de vocês, vou em legítimo. Eu acho que não, porque geralmente PDFs assim eu acho estranhos. Existe possibilidade de phishing no PDF? Sim. Uh, é phishing. Que, gente, desse é phishing ou é legítimo? Ah, agora eu fiquei na dúvida. É, eu vou colocar aqui no phishing, porque eu acho que é phishing. É phishing, show me. Esse e-mail é um pouco diferente do que você viu anteriormente. Ah, você teria que ter um histórico disso, né? Então, westmoundschool.org. Mas é que tem um day aqui que deixa você na dúvida de que pode ser um e-mail legítimo, né? E sempre esteja... É, com cuidado quando você abrir PDFs, especialmente se você não está esperando. Esse aqui realmente ficava bem na dúvida para todo mundo. E esse aqui do Google? Someone has your password. E aí? Phishing ou legítimo? Tem o no reply -google. Galeno tem razão, phishing, phishing, exato, phishing. O Google.support não é um, um domínio do Google. E aí é isso, gente. Poderia ser, né? Ficar na dúvida, mas não é. Então você pode buscar na internet também. Se tem dúvida, você sai do e-mail, busca na internet, é, Google Support E-Mail e, e ver se esse e-mail é um e-mail que faz sentido. Até porque é um, um e-mail de alguém que tem a sua senha, né? Vale você fazer essa pesquisa na internet. Tá bom? É... E esse link vai para um domínio que é ml que não é o Google. Portanto, não é do Google. E esse outro do Google aqui também? A gente já falou antes, né? Esse google.support já não, não é um e-mail é, que é do Google. Então, phishing. Certo? Aqui também, change password é trick, né? Porque é um link que vai para o tinyurl.com. E esse aqui, de, é, que é um serviço do Google que fala assim, é Hi HS, que é o nome que eu dei, HS blá blá blá.com, que é o e-mail que eu dei, é, quer ver uma mensagem sua. E aí, é verdade esse aqui ou é phishing? Legítimo. Então, vou colocar aqui, ó, Terms of Service. Tript. Ó, lá o tript tudo diz, Terms of Service vai para esse tript.com, tript.com, ó, secret.google.com. É, parece que as coisas fazem sentido aqui. Eu acho que é legítimo também. Acertamos. Então, percebe que tem o triple, triple, não sei falar isso aqui. Mas aí você passa o mouse sobre as coisas e vai descobrindo. Né, se elas estão certas ou não. É, requesting Service You Can Do, next. A gente acertou, beleza. Deixa eu dar um ask aqui. Ah, deixa eu trocar de aba e a gente volta aqui para a apresentação. E aí, galera, curtiram? Tipo, é uma coisa que é meio. Né? não é tão óbvia, mas é uma questão de você ir treinando o olhar, de treinando o nosso desconfiômetro, o nosso comportamento, tá bom?